Opa galera, tudo certo? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago para vocês um novo token que eu achei muito promissor, de muito potencial e que lança agora dia 6 de março, tá? Então se liga como você pode estar participando desse lançamento e tudo sobre o projeto. Bom galera, então aqui está o site do projeto, todos os links necessários para você dar aquela olhada mais a fundo estão na descrição e logo de início a gente vê aqui sobre o projeto. Então, Galaxy Gods é um token da Binance Smart Chain, ou seja, BEP20 e é o principal produto da sua exchange descentralizada, né? Então Galaxy Gods, Gods, traz muitas possibilidades de renda uma delas é um pagamento de dividendos em Profit BLS cara, gosto muito desse de pagamento de dividendos, eu gosto de projetos que tem isso, e esse Profit BLS, pra quem não conhece, cara, você, além de ganhar ele, né, de recompensa aqui com os Galaxy Gods, esse Profit BLS, ele dá recompensa em BUSD então você vai ter duas recompensas entrando nesse projeto, tanto o Profit BLS quanto o BUSD, por ter os Profit BLS, ok? Aqui a gente tem dois links participe do Telegram e compre agora, já a gente vê, mas antes vamos dar uma lida, então aqui fala alguns detalhes do projeto como por exemplo, olha, conectividade, então com uma conexão rápida e segura, a exchange descentralizada do Galaxy Gods garantirá uma ótima conexão para seu usuário. Liberdade, com a exchange descentralizada, os usuários do Galaxy Gods terão total liberdade para negociar seus ativos sem a necessidade de órgãos reguladores. Mercado, com a chegada da Web 3.0 e a abertura do caminho do mercado descentralizado, o mercado financeiro ficou ainda mais fácil de alcançar, dando oportunidade a todos. Quarto ponto, arrecadação, transparência e responsabilidade são sempre as principais preocupações dos captadores de recursos, não importa quão nobres sejam suas causas. Galaxy Gods oferece uma plataforma totalmente transparente e auditável que atende às suas necessidades. Quinto ponto, estratégias. O sucesso do mercado DeFi depende principalmente da adoção de um ativo em suas plataformas, por isso a Galaxy Gods buscará os melhores parceiros do mercado para a adoção mundial. E o sexto e último ponto, tempo. O tempo é o bem mais precioso do mundo, então aqueles que são pacientes e se apegam aos seus dedos da galáxia, são os Galaxy Gods, né? Terão recompensas em dobro, né? Que é basicamente o que eu falei pra vocês, né? Você com um God Galaxy, tem um lucro em BLS e, e esses BLS aí te geram BUSD. Aqui a gente vê também o Tokenomics, né galera? Então a economia do projeto que se baseia aí no mercado DeFi com sua exchange descentralizada e suas plataformas Galaxy Gods, onde prometem estruturar seu ecossistema e recompensar seus investidores através dos lucros gerados dentro da plataforma. Então é um produto de campo descentralizado meio de pagamento no marketplace NFT e stake de plataforma. Então basicamente o nome do token é Galaxy Gods símbolo GLX God padrão BEP20. Isso aqui eu achei louco demais, cara, para trazer pra vocês 10 mil apenas de fornecimento total Galera é muito pouco Então a galera Tá com muita expectativa Nesse token E basicamente Desse fornecimento É 25% De oferta de venda 45% Do stake da plataforma 13,75% Liquidez Trancada por um ano Muito importante também ver isso 11% Reservas Também trancado E 5,25% pro time também trancado aqui. Aqui fala um pouquinho também do mecanismo, né, funções aqui, utilitários. Então, o Galaxy Gods foi criado para a solução do mercado DeFi com o mecanismo de renda passiva e o poder de suas plataformas e de câmbio descentralizado. O Galaxy Gods visa entregar as melhores experiências possíveis aos usuários DeFi. Então, primeiro ponto, Liquidez, onde a Galaxy Gods tem uma taxa de 2% em cada transação que retorna a pool de liquidez do token, permitindo que ela sempre evolua e a liquidez nunca se esgote. Marketing, a Galaxy Gods tem uma taxa de 5% em cada transação que é destinada ao marketing e à estrutura. Então, esses valores serão destinados a divulgações, criações de plataformas e estruturação de projetos. Terceiro ponto, é a renda passiva, onde a Galaxy Gods possui um sistema diferenciado de renda passiva. Cada transação é cobrada 8%, que é distribuído aos seus usuários no token profit BLS, e seus usuários ganham um BUSD, mantendo seus profits BLS, é o que a gente já falou. E o campo descentralizado, né, onde eles pretendem trazer sua exchange descentralizada, permitindo a negociação de ativos de forma prática. Com a plataforma também de staking, né, onde o usuário será recompensado com o Galaxy Gods ao locar seus ativos. A são do mercado NFT, que visa implementar um sistema de criação de NFT e coleções para todos os usuários da Binance, Ethereum e Polygon Network, permitindo que seus usuários criem conteúdo e transformem esse conteúdo em NFT para comercialização ou colecionáveis. Para fechar, a gente ainda tem um roteiro, a gente está aqui no primeiro trimestre de 2022, onde eles criam e lançam a Galaxy Gods, lançamento DEX V1, listagem na CoinMarketCap e CoinGeek e Auditoria, certo? E aqui a gente tem um pouquinho da equipe, tá? você pode ver aqui os rostinhos do Gabriel Renovato, Gabriel Karapikov, Breno Souza, Ítalo Florenci e André Azevedo. E aqui embaixo, cara, a gente tem as redes sociais dele, certo? Basicamente, aqui em cima também a gente pode ver. Então, por exemplo, aqui o mais importante, eu gosto de ver o Telegram, tá? Então, o Telegram, cara, bem grande, 14.807 membros. E aqui, mano, você pode dar uma olhada, é sempre importante você dar uma olhada, porque você vê aqui galera falando, conversando, você tira suas dúvidas. Cara, não entra o projeto com dúvida, mano. Tira todas as suas dúvidas, porque é do seu dinheiro aqui que tá tratando. Então, cara, vai sem dó aqui, pergunta todas as dúvidas e vê o que você acha do projeto. Tira suas próprias conclusões, entendeu? E, galera, basicamente, esse é o token de hoje, tá? E pra finalizar, cara, as informações aí resumidas, mano. O token vai ser lançado agora dia 6 de março, às 19 horas, o horário de Brasília, que é o que? 22 UTC. Então, basicamente, fornecimento é de 10 mil tokens, tá? A liquidez será bloqueada o mais rápido possível, assim que for injetado na Pancake. App, garantindo a segurança do investidor, a listagem vai ser na CoinMarketCap e na CoinGeek Market agressivo para lançamento e cara basicamente essas informações que eles passaram tá bom, não sou eu que estou falando, e é basicamente isso tá galera, então para finalizar, até por motivos legais cara, isso aqui não é uma dica de investimento, tá bom, então estou apenas passando conteúdo aqui para vocês de um projeto que pode ser promissor, mas cara, sempre invista um dinheiro que você sabe o que você está fazendo tira todas as suas dúvidas, vê todos os links realmente estuda o projeto, porque a gente está no mercado de muita variação, tá o mercado de criptomoedas varia muito, só Sobe desce. Então, cara, saiba bem o que você tá fazendo, beleza? Então, e é isso, cara. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Valeu. Até mais.